Vou ficar doente, não quero infecção Não quero bactérias atacando meu pulmão me Escolvo bem os dentes e lavo bem as mãos Também meu corpo inteiro lavo com água e sabão Mas a gente se cuida para ter bem-estar Ninguém quer ter dor de barriga Ninguém quer ter falta de ar. -estar. Ninguém quer ter dor de barriga, ninguém quer ter falta de ar, mas a gente se